Se tem uma coisa indiscutível sobre a Ubisoft é em relação à qualidade das mídias alternativas que eles produzem. E aí eu posso citar aqui as trilhas sonoras, os livros, as animações e principalmente os live actions. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um filme bem específico de Ghost Recon Breakpoint e que é bem pouco conhecido, mas que é muito bom. Vamos lá. Ok, Blaze Guerreiros, eu sou William Roth e hoje eu já tô aqui para falar sobre um curta metragem de Ghost Recon Breakpoint que por algum motivo muita gente não viu. Esses dias eu postei alguma coisa relacionada a um outro tema e acabei usando um trecho desses vídeos e muita gente ficou curiosa, então agora tá na hora de falar um pouco sobre ele e colocar ele para rodar para vocês conhecerem aí também. né? Eu vou trazer tudo aqui para vocês, mas antes você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, como o Ghost Recon e vários outros jogos de tiro tático, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então você está no local exato. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Quem quer rir tem que fazer rir. <risos> Então, senhores, como eu comentei agora há pouco, a Ubisoft ela sempre traz esses curta-metragens, que são aqueles filmes um pouco mais curtos, de até 30 minutos, né? Então, a Ubi ela sempre faz esse tipo de material para poder introduzir e promover né, as histórias dos jogos e tal. E na franquia Ghost Recon não foi diferente. A Ubi lançou o filme Ghost Recon Alpha para poder introduzir a história de Ghost Recon Future Soldier, muito bom, diga-se de passagem. Pra quem não viu ainda, recomendo muito. Não é difícil de encontrar aí no YouTube, não. É só você procurar um pouco aí. Eu vou procurar o link dele e vou colocar aqui na descrição para poder dar uma facilitada, beleza? Mas antes, confere um trechinho dele aí. Na sequência a Ubisoft produziu o filme Ghost Recon War Within the Cartel que foi o filme usado para poder introduzir a história de Ghost Recon Wildlands, mais um filme incrível que eu recomendo muito, esse acho que já é um pouco mais complicado de encontrar, eu não sei se dá para encontrar aqui no Youtube, vou dar uma olhada depois, mas tem ele na Amazon, na Amazon gringa, eu não sei se tem na brasileira também, mas eu vou dar uma pesquisada e coloco o link na descrição também, beleza? Mas confere aí um trechinho dele também Gentlemen One of our own is in the hands of the enemy. Payback means burning the Santa Blanca cartel to the fucking ground by any means necessary. a war, You're just the ones to bring it to! Him realmente muito bom. Enfim. Pouco tempo depois, a gente teve o anúncio de Ghost Recon Breakpoint e claro que a fanbase já ficou ali ansiosa né, para poder ver qual seria o novo live action que a Ubisoft ia produzir para a franquia. Mas aí eles acabaram optando por não produzir um live action no formato dos outros, né? Que era tipo um filmezinho e tal. Eles fizeram uma outra pegada, meio que um trailer, era mais curto também, né? E o mais curioso é que essa produção, ela teve muito poucas views, apesar de ter uma excelente qualidade igual aos outros, né? No canal da Ubisoft Brasil, esse vídeo ele teve pouco mais de 10 mil views, o que é muito, mas muito pouco para uma produção desse tipo. No canal da Ubisoft, no gringo, no caso, o vídeo ele teve pouco mais de 100 mil views, o que é 10 vezes mais aí do que teve na Ubisoft Brasil, mas ainda assim é bem pouco. E se a gente comparar com os outros filmes, que deram muito mais views, então eu acho que meio que justifica o porquê de tanta gente não conhecer essa produção. É uma pena, porque ela realmente é incrível. Eu torço para que agora, depois desse vídeo aqui, ela seja um pouco mais conhecida e reconhecida né, como um trabalho excelente aí. Como eu disse, é um material muito bom, então fiquem aí com o filme na sequência, ok? Forte abraço a todos e até a próxima. Recon Breakpoint.